E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, vídeo novo, molecada Seguinte mano, estou aqui com o Franklin, na loja de carros do Simeon Timeon, ou Simeon, sei lá, é o nome dele E voltamos a trabalhar para ele galera, e hoje nós vamos que colecar, coletar alguns carros Simplesmente, é, eu não sei quais são, quais são. Os, eu, quais nossa, tô tudo errado, velho, tô doido hoje Seguinte, ó, já tô aqui com o uniforme da empresa O Simeão tá me esperando aqui, ó No escritório dele E ele vai me passar a lista dos veículos que ele quer que a gente colete aqui Então vamos ver se vai ser carros normais, carros de luxo Cadê ele? Ah, ah já tá ali, ó já... Ih, caramba, já cheguei <risos> Ih, meu Deus do céu, já cheguei fazendo bagunça, Pera aí Vamos ver aqui, galera E aí, e aí, tudo bom? Ela me contratou de novo. Deixa eu ver aqui, galera, ó. Os carros que ele quer. Ó, vocês não estão vendo, mas o meu olho é um olho especial. Mas na lista dele aqui, ó, ele tá querendo. Caraca, tem até um carro de polícia, velho. Como assim, mano? O que você que tá. Mano, o que você que tá querendo fazer, irmão? Ó, uma Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Consegue. É assim que se fala. Olha os carros que o que... Porsche tá de sacanagem. Mano, só máquina, galera. Então, é o seguinte, nós vamos ter que sair aí pela, pelas ruas de Los Santos procurar esses carros exóticos, mano. Se o cara tá falando em Ferrari, deve ser coisa... Deve ser os, os carros tops. E aí a gente vai encher aqui novamente a concessionária dele. Oh, galera, estamos chegando aqui, ó, perto do departamento de polícia. A gente vai ter que encontrar o carro. Mano, o duro é que eu não tô... E tomar muito cuidado, velho. Pô, roubar um carro de polícia é meio complicado, velho. Mas ele falou que não tá. Que tá numa garagem. Então, ó, existe três. Quatro garagens aqui, ó. Quatro garagens aqui. E uma lá no fundo. E eu tô sem arma, mano. Eu tô sem arma, cara. Olha lá. Eu sou com um taco de beisebol. Não essas motos. Vamos, vamos procurar aqui, ó. Não, não tem nenhum policial aqui perto. Ih, cara, um policial aqui, um policial aqui. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, galera. Não dá muito na cara, não. Estamos aqui na parte de trás. Aqui não tá. Ali, ali a gente não pode entrar. Vamos ver se a gente acha. Eu tô até... Ansioso pra ver qual é esse carro, mano. que, que o Simeon quer. Aqui abre. Aqui abre. Meu amigo! Peraí, peraí, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Peraí, peraí, peraí. Vamos ficar na moral aqui. Olha isso aqui, cara É uma Lamborghini Aventador de polícia, cara Que coisa sinistra, galera vou Colocar até em primeira pessoa Tem que tomar cuidado, mano Se os caras me veem é que eu tô, eu tô lascado Olha esse Lamborghini, irmão Seguinte, vamos sair fora, cara Vamos sair fora, vou entrar aqui Caraca, meu parceiro Ih, caramba, peraí, peraí, peraí. Tem manutenção da polícia. Nossa, velho, cinco estrelas. Cinco estrelas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí, vai ter que dar fuga, vai ter que dar fuga. Ainda bem que tá com esse carro aqui, velho. Nossa, mano. Peraí, peraí, peraí, peraí. Complicou, complicou, galera. Caraca, velho, olha onde o cimeu. Nossa, ele furou meu pneu, cara Preciso recuperar o pneu Vamos lá Boa, boa Nossa, rampa, rampamos os pregos Ó, aqui é o esquema, ó Aqui é o esquema Pra dar fuga na polícia é aqui, ó Não tem como, mano Muito bem, muito bem Caraca, olha o que o Simeon quer, velho O cara quer uma Lamborghini de polícia Vai vender pra quem isso aqui, mano? Chegando aqui, ó, vou pegar essa moto aí, mano, pra, pra fazer as correrias. Caraca, mano, o tiozão já tá ali, velho. Ó, esse aqui, como é de polícia, eu vou deixar aqui, hein. A gente não pode deixar lá, que ele vai ser... Provavelmente vai ser modificado, tirar do radar, essas coisas todas aí. Vou deixar aqui. Muito bem, aqui, ó. Olha minhas costas, cara. Seguinte, vamos pro próximo. E aí, Simeão, qual que vai ser o Próximo. Ó, seguinte, lá pro, próximo da casa do, do David. Talvez seja até a casa dele, mano. Ó, segundo o que o Simeon disse, é nessa. É nessa. Ih, caramba, é a casa do David. Mas eu acho que o David não mora mais aqui, mano. Calma aí, galera. Que eu acho que agora vai ter segurança, velho. Aí, galera. Lá, lá, lá, lá, segurança. Mano, é a Lamborghini Veneno, velho. Um dos carros mais. Exóticos que existe. Parece que só foram feito três Vai ter que passar aquele cara ali, ó Peraí, é, deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver se tem mais Ali, ali, ali, ali, ali, ali. ó Ó, ele não ficou alarmado, hein não dá pra entrar por trás, velho. Vai ser meio perigoso. Eu vou ter que entrar por aqui mesmo. Ah, vamos passar isso aqui também. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Pelo amor de Deus, velho. Já, já, já. Já fui roubar um Lamborghini. Olha esse Lamborghini. É o carro que faz referência ao. Zentorno, cara. Que coisa linda, cara. Caraca. O Simil só quer coisa sinistra lá. Ó. Veneno, mano. Veneno. Bom, enfim, galera, já demoramos demais aqui. Vambora, já tive que matar a segurança. Liga. Ó. Oh. Que? Vou dar uma esticada ali, hein. Vou dar uma esticada ali, hein. Meu Deus, isso aqui não vai abrir, não? Caraca, véi. Tá fechado o portão, velho vamos estourar esse portão. Vambora, mano. Segundo carro. Pego qual será o próximo. Eu não sei se vai ser uma Ferrari. Só sei, moleque, que só tem carro... Eu não olhei na lista se tinha moto. Vou olhar depois lá, hein. A hora que a gente chegar lá, eu vou olhar se tem moto. Olha isso, velho. Eu tô abismado com esse veículo, mano. Ó, agora eu vou olhar lá na lista, lá, pra ver se... se tem moto, mano. Eu, sinceramente, não sei. Não lembro se tem moto. Mas vamos começar a colocar os carros aqui, ó. ó. Muito bem, galera. O de polícia tá ali, não foi mexido ainda. Vamos pro próximo... Vamos olhar aqui a região onde eu tá. Beleza, vai Wood. Ó, segundo que ele, a localização que ele mandou, é nessas, é nessas casas aqui, ó. Opa, opa. Ih, caramba, olha que coisa linda, mano. Ih, galera, parece que a mulher é a dona dele. Ele, ó, o carro é rosa, o cabelo dela é rosa. Então é o seguinte, mano. Não... Vamos entrar aqui por trás. Deixa olhar aqui se tem segurança. Tem não, tem não Tem segurança não Vamos lá, vamos lá Na moralzinha, na moralzinha Se ela ver a gente vai dar ruim, cara Por aqui, vamos por aqui Não viu, não viu, não viu, não viu Não viu, não viu, não viu. Caramba, cara Olha pra lá, olha pra lá Vai ter jeito, vai Ela não queria bater nela, cara Virou, virou, virou, virou. Beleza, beleza, nocauteamos. Caraca, olha só, velho, esse carro, irmão. Jesco. Olha isso, que máquina, mano. Cara, o nome desse carro é um nome bem complicado. Eu sempre erro. Mas vocês podem me corrigir aí nos comentários. É um Jesco. É. Coinzeg, acho que é a única Coinzeg, uma coisa assim. Eu acho que é o, um carro suíço, mano. Da Suíça, uma coisa assim. E. pessoal E o barulho de polícia. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Caraca, a mulher deixou o carro todo rosa. Olha isso, véi. Fecha a porta, Franklin. Vambora, galera. Isso aqui tá mais próximo da cidade. Mais um. Meu Deus do céu, é muito rápido. Ó, oh, estamos chegando aqui, galera. Segundo carro. Conc Conclusido. Conclused. Vamos pro próximo, galera. Por enquanto. Terceiro, né? Terceiro carro. Por enquanto, tá de boa. Ó, oh, só máquina, irmão. Só coisa linda. Tem mais dois, galera. Mais dois. E aí, Simeon? Qual que é o próximo? Ô, oh, desculpa. Foi bom. Deu ver a prancheta dele. Mas ele já disse pra gente onde tá o próximo. Bom, galera, ó. O quarto tá aqui, ó. Segundo o Simeon, tá na área aqui dos hispanos. E aqui é a barra pesada, meu irmão. Aqui, ó, parece que foi o roubo do roubo, irmão. Se eles roubaram o carro, a gente vai recuperar e levar embora. Só que aqui a gente tem que tomar muito cuidado que os caras metem bala, velho. Então é o seguinte, eu vou procurar aqui o carro a gente vai ter que tomar muito cuidado. Parece que aqui é um desmanche. Não sei o que, que é isso aqui, velho. Toma aqui na moral. Como se não desse arrumar treta com ninguém. Que a gente é do gueto, tá ligado? Vamos procurar o carro. Bora. Tava com o silenciador. Tava com o silenciador. Caraca, o cara é carruflado o carro, velho. Não deu nada. Não deu nada. O cara não percebeu não. Vamos embora, vamos embora. Caraca, só máquina, parceiro Só máquina Esse aqui, pelo jeito, eles roubaram, mano Eles roubaram e a gente pegou de volta Ó, seguinte Ó o spoiler levantando do Bugatti, irmão Tá louco Esse rajado aqui, muito lindo, cara Vamos passar aqui, vamos levar pro Simeon Ó, seguinte Vai ter mais um, hein Mais um carro Eu não sei se é um carro ou se é uma moto Vamos levar lá pro Simeon e aí, depois a gente vê se, se é um carro ou uma moto. Então, ó, pegamos. Um. Pegamos um Bugatti. Duas Lamborghini. Um Bugatti, duas Lamborghini. Olha isso, cara. Que louca essa customização. Enfim, vamos pro próximo, galera. Ó, mais um carro. Parece que é outro desmanche parecido com aquele que a gente tava. Não é de casa de bacana, parece que é um carro roubado de outra pessoa. Ele tá aqui, ó. É então a gente pode lidar com bandidos, mano. Ó, você tá escutando o barulho, ó? É desmanche, é desmanche. N Esses caras roubam pra quê, velho? Pra desmontar, vender peças? Como é que vende peça de Ferrari? Ou de Lamborghini, ou de Porsche, de, ou de outro veículo. Eu já vi, hein? Nossa, é aquela Ferrari considerada a mais rápida do mundo, mano. Olha isso. Que... Nossa, tá até com numeração, velho. Olha o barulho. Valeu, falou, parceiro. Olha o barulho dela, mano. Nossa, tá difícil controlar. Pera aí. Tem spoiler levantando. Nossa, só o spoiler levanta, o spoiler levanta. Só carro sinistro, velho. Quantos milhões ali que a gente já não pegou, mano? Acho que é 2 milhões que custa uma Ferrari dessa. De dólares, né? Se transferir pro real. Meu amigo. Mas se eu não me engano, galera, essa é a. Olha só, cara. Parece que é uma Ferrari de competição, cara. Nossa, esses caras não estão brincando com um serviço, não. Mas marcou, né? Que não tinha ninguém. Eu acho que ele vai trocar as cores todinha dos carros, né? Porque. Vamos ver aqui, é muito rápido esse carro, mano, muito rápido. Controlar até é difícil. Beleza, galera. Tá aí, ó. Tá aí sim, meu. Os carros são entregues, tem aqui o Lamborghini da polícia. Vocês viram muito bem. Uma Ferrari. Show. Olha essa Ferrari, que linda. Temos um Bugatti. Um Bugatti Veron. Esse aqui, ó, Jesco. E um Lamborghini Millennium. Coloca aí nos comentários quanto que nós temos de carro aqui. E é nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente colete carros aí de filmes. Vai ser bem legal. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima.